Mas está tudo bem, agora eu estou aqui com vocês, como é que vocês estão? Agradeço muito a paciência de vocês, a tolerância por estarem aqui, nesse momento tão especial, que a gente vai comemorar né? o dia dos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. Pois é, Isabel, obrigada, Isabel. Maria Helena estava lá também no suporte, aí ela viu que os horários estavam diferentes, aí a Rosum e o corrigiu corrigiam, e aí a gente conseguiu entrar. E eu ando meio na outra dimensão, e esses horários fazem uma confusão para mim. Eu pensei em fazer as 21 horas, que é o horário que eu gosto de fazer sessão entretanto, eu já tinha agendado uma ativação da frequência estelar, estelar... Ativação da frequência cristalina estelar às 21 horas. Então, eu tenho um grupo às 21 horas. Aí eu mudei para as 19 horas. E no final ficou um com horário de 21 e o outro com horário de 19. Mas estamos aqui, está tudo bem. Gratidão a vocês. Gratidão. Ah. Aos seres das estrelas, aos seres de luz, a essa amorosidade que recebemos, que preenche o nosso coração. E que, apesar desses pequenos empecilhos, que não são nem empecilhos, né? Essas questões que surgem na vida da gente, a gente consegue superar com amor e tudo fica leve todas as oportunidades que nos aparecem são oportunidades para vermos como nós estamos nos portando diante da vida se a vida está sendo olhada da mesma forma de antes ou se a gente já mudou o no nosso olhar e a gente se comporta de outra forma. O né? que esses pequenos... Essas pequenas questões do dia a dia mobilizam em nós. Aproveitando né, esse evento que, que aconteceu, a gente pode refletir. Né? Como é que nós estamos reagindo diante dessas pequenas, digamos, adversidades. Será que nós mudamos o nosso olhar, a nossa postura, a nossa atitude diante da vida? E ao invés de nós reagirmos, nós já estamos agindo? Para mim, todas essas experiências são importantes, do ponto de vista de que eu posso me olhar e perceber, a partir do meu observador, de como eu me comporto em qualquer uma dessas situações. Hoje, nós estamos com as energias dos arcanjos, esses seres máximos iluminados, que são tão importantes na nossa vida. Acredito que todos vocês que estão aqui vieram porque se sentiram atraídos por essa energia, porque se conectam com essa frequência arcaigênica. Aí eu vou perguntar para vocês, qual foi o arcanjo que chamou mais a sua atenção e que convidou para estar aqui? O arcanjo Miguel, o arcanjo Rafael ou o arcanjo Gabriel? Qual deles... Chamou mais a sua atenção? Qual foi a energia que você sentiu mais no seu coração e que te trouxe aqui hoje para ver, participar desse nosso processo energético? E contem, por favor, eu vou adorar saber. Não é uma competição para saber qual é o mais. Importante não. Cada um se conecta com aquela energia que se afina mais e está tudo bem. E o fato da gente escolher ou se conectar mais com uma energia ou com outra não faz com que os outros se afastem da gente, não. Eles não estão mais nessa vibe de terceira dimensão, de ficarem magoados, nem sentidos. Nada disso. Eles vão nos trazer... A mesma paz, o mesmo amor, a mesma doçura, a mesma contribuição, independente de qual você esteja mais ligado. Eu. Eu fui criada em uma família católica e lá em casa minha mãe pedia sempre proteção a São Miguel. Então, quando a gente saía, ela pedia proteção a São Miguel. São Miguel Arcanjo. Então, na minha mente, o arcanjo que, tinha mais, que eu tinha mais referência era o arcanjo Miguel. E não é à toa que eu me conecto mais com ele, mais frequentemente com ele, com mais canalizações dele. Embora quando eles assinam em um grupo, geralmente eles assinam vários arcanjos juntos. Ter sido muito interessante esse, esse processo, porque não só eu, vários canalizadores estão canalizando é, diversas energias junto. a Miguel está aqui ganhando disparado. Eu não vi ninguém aqui falando do Gabriel, só Miguel e Rafael. É, depois eu ouvi falar do, do Gabriel, né, que é o anjo anunciador aquele que trouxe a notícia do nascimento de João Batista e de Jesus, que apareceu trazendo a boa nova, é o arcanjo da boa nova. E depois, há o arcanjo Rafael. O arcanjo Rafael eu já conheci, mas tem menos tempo, né? que é o arcanjo da cura. Quando eu comecei a me conectar com... É, essa informações da fraternidade branca com os mestres ascensionados, né? com os raios. Então, é, eu comecei a tomar conhecimento de que tem um arcanjo para cada raio. E isso é muito legal. Os três são nossos irmãos, mas o arcanjo Miguel sempre é presente na minha vida, sempre peço proteção a ele. Isso aí, arcanjo Miguel. Na verdade, eu acho que no, no YouTube, né, nas redes sociais, tem muito mais coisa do Artônio Miguel. Né? Tem, hum, tem vários processos de 21 dias né, para se fazer com o Artônio Miguel. Tem, tem uma oração de proteção, gente, maravilhosa, que eu uso muito quando eu faço trabalhos de, de limpeza. Né? Limpeza de entidades, limpeza de ambientes. Eu uso esse, tá no YouTube, depois vocês me lembrem. E eu passo para vocês, porque aqui agora eu não tenho como, como olhar. É... E o arcanjo o Rafael, que é o arcanjo da cura. Né? Então, nós temos o arcanjo Miguel com a sua luz azul. Por isso que a gente vê essas imagens lindas de Miguel com aquela espada e ele todo em azul. Nós temos o, o Rafael, né, que, por ser o seu da cura, ele tem a luz verde. Né, ele traz para a gente é, a intercessão, né, pedido de cura física e espiritual. Nós temos o Gabriel, que é o raio branco, seu quarto raio. e então hoje nós vamos fazer o um processo, a canalização desses arcos. Eu também já fiz essa essa limpeza bacana de Miguel 21 21 dias, dia. Já fiz várias vezes. Eu me lembro que uma vez eu tinha viajado com uma amiga. Foi a primeira vez que eu vi essa esse processo com bacana de Miguel. Eu tinha viajado com uma amiga e ela começou a fazer no dia que a gente chegou na, lá no, no nosso destino. E aí eu fui fazer também, né? E foi aí que eu conheci esse processo dessa limpeza de 21 dias. Eu acho que todo mundo... Acho que todo mundo já fez. Quem não fez, um dia vai fazer. Tá? Então... Depois, se vocês quiserem que eu fale qual vale é a... Acho que eu vou procurar aqui e já passo para vocês o que eu uso nas empresas. Que vocês podem usar, já usei em diversas situações da minha vida, situações de dificuldade, situação de, de sentir que tinha muito peso, muita energia no ambiente e é muito, muito legal. É muito potente. Vou pesquisar aqui pelo celular. essa daqui, ó, dá para vocês verem, essa daqui, ó, deixa eu, meu coração, eu, essa aqui, ó, que tem essa imagem, tá vendo? Na frente, ela é muito boa. E aí eu uso outras também que complementam. Né? Depois da limpeza, a gente faz uma harmonização, a gente utiliza vídeos de, de consagração do aposento, depois a gente faz um processo com músicas da alegria, né? para estimular essa frequência daquele ambiente ao qual, ao qual a gente está trabalhando. Então... Podemos começar? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa antes da gente começar? Eu vou fazer aqui uma pequena concentração. E quando eu estou assim, falando muito, é meio que a gente desconecta um pouco. É uma mobilização energética no campo, quando a gente utiliza muito. A nossa mente racional já está fazendo coisas, falando coisas, né? conectando os pensamentos, ligando uns aos outros para criar uma coerência lógica no que a gente está falando. Eu peço agora a presença dos seres de luz, dos seres angelicais, os arcanjos, os seres das estrelas, do comando estelar, da luz, os seres alimentares, os seres na terra, todos aqueles que possam contribuir com essa sessão, sejam disponíveis para trazer para nós frequências de luz, frequências de amor. Possam trazer para nós clareza, para que possamos dar os passos seguintes da nossa jornada com segurança, sentindo-nos confortáveis conosco mesmos. Sou imensamente grata a todos esses seres que se dedicam, estão em missão aqui conosco. Passando esse processo da transição. a A Amados. Muito bem-vindos. É com muita felicidade que recebemos essas energias vindas de vocês, vindas diretamente do coração de vocês. Onde vocês estão ancorando a nova frequência. Eu sou Miguel. Entrego para vocês a mensagem da consciência. A consciência de quem vocês são. De onde vocês estão. E o que estão fazendo. Meus amados, vocês já têm a luz brilhando em vocês. Vocês já estão acessando as suas próprias consciências. Vocês estão buscando... que às vezes há um movimento de busca desenfreada por algo externo que vai lhe preencher e lhe levar para o espaço que você gostaria de estar. Mas você já está onde você deveria estar e as coisas externas não são as que vão te levar para o próximo passo para o próximo nível evolutivo o seu movimento interno, esse auto reconhecer e fazer o seu processo com consciência. Nós alçamos voos para muito longe ou para muito perto. Vocês, da mesma forma, Podem ir para onde quiserem. Embora não existam longe de perto. Essa é uma forma ilustrativa. De demonstrar as coisas aqui nessa dimensão. Informação... Que vocês, como seres multidimensionais, podem transitar para longe para perto. E que vocês já podem voar. As suas asas brotam e crescem a cada dia. Mas vocês ainda continuam. Estão se limitando apenas porque não confiam em vocês, em os processos. estou te dizendo a vocês que vocês já acordaram, já estão acessando as suas consciências. Então, confie intuitivamente nos seus processos. Faça a sua caminhada. Grativamente, seguindo a sua intuição. Hoje estamos aqui com vocês. Aproveitando essa abertura energética que vocês Fizeram para nos receber. Gostaríamos que fizessem essa abertura a todo momento, todos os dias. Nos convidassem para as suas vidas. Não apenas. Quando pensam que têm algum problema para resolver. Diga-se assim, de passagem, problemas criados por vocês mesmos. Não me chamarem. Peçam para ter clareza dos seus próprios processos. Peçam para terem clareza das suas próprias criações. Peçam para terem clareza de quem vocês verdadeiramente são. Fizerem disso um hábito, uma disciplina. fica é muito mais fácil perceber qual é o próximo passo. Onde você vai colocar o seu pé? Nesse caso, a sua consciência. Amados, aquelas crianças que estavam ainda na terceira dimensão, cresceram. Estão chegando à idade adulta. Realidade fazer as escolhas conscientes sem culpar mais de ninguém sem colocar a responsabilidade por tudo ou qualquer coisa em outro alguém em outra coisa ou em outra situação como adultos que estão agora vivenciando essa experiência preciso olhar para vocês e se autorresponsabilizar por tudo na sua vida. A nossa felicidade é enorme. Quando vemos que saíram dos papéis de vítima, começaram a assumir as suas vidas, assumindo as regras, começando a criar um novo aquilo que vai te levar adiante. vezes, mais confiança no seu processo, mais confiança em quem você é, mais confiança no apoio, no, impar, no auxílio que está recebendo de todos nós. Abra-se para receber mais do que está disponível. vocês estão pensando que tem um limite de coisas disponíveis para vocês, um limite de frequência, um limite de expansão. Não há limites. Tudo isso é ilimitado. Você expandirá o tanto que você der conta. Você vai acessar tudo no momento em que você estiver pronto para acessar. Mas ilimitadamente, a unção vai passo a passo caminhando e você pensa que há um fim. Não há fim. Assim como não houve um começo. movimento da energia que é tudo o que há a física quântica trazendo informações novas para expandir a consciência ainda é insuficiente para explicar tudo que existe. Mas a cada passo que der, mais caro ficará, mais informações acessarão, porque a luz que chega é informação. E ela chega a cada um, mas ela chega em todo o planeta. E ela não vem, é limitada. Ela vem ilimitada. Ela banha ilimitadamente tudo e todos. Mas cada um está recebendo de acordo com o que se abriu para receber. Imagine uma chuva linda de luz. E cada um colocou um, uma vasilha para parar essa chuva. Uns colocaram um copo, outros uma xícara de café, outros. Uma xícara de água, outros colocaram um prato raso, outros, por sua vez, colocaram um prato nas fundo outros colocaram uma tigela, outros trouxeram um balde, outros uma bacia, e por aí vai. A chuva está caindo igualitariamente. Há aqueles que não trouxeram vasilha nenhuma, que esperam se beneficiar apenas com a chuva que cai no sol. E faz brotar outras coisas. O envoltório de vocês, a abertura de vocês para receber, é como se fossem essas vasilhas. Cada um está recebendo na proporção em que se abriu para receber. E que está pronto para receber. Porque ninguém vai colocar uma vasilha que não der conta de carregar. Mas a chuva, a luz, ela continua caindo, banhando tudo, aumentando o fluxo dos rios e dos riachos. Fundo para os oceanos. Nas geleiras, nas salinas, no campo, nas florestas, nas montanhas. A luz está em toda a parte. Aqueles lugares de dor, de sofrimento. Assim como um lugar de alegria, de felicidade. Todos estão sendo banhados. Todos estão recebendo talvez. Tragam isso para as suas consciências e abram-se mais e mais e mais para receber. conectando-se conosco, pedindo muitas vezes a nossa intervenção em questões que acreditam que não darão conta, mas vocês darão. Nós estamos aqui para fazer para vocês a contribuição mais próxima possível mas próximo ao Senhor Superior e atua diretamente em vocês, amados e amadas filhas da fonte criadora de tudo que nós amamos vocês velamos por vocês, cuidamos de vocês, preparamos vocês, apoiamos vocês e trazemos a iluminação para vocês. Essa é a nossa mensagem de iluminação para o dia de luz alto ilumine se conscientemente e usufrua o que trazemos para vocês. Eu sou Miguel. A presença de Gabriel, Rafael, Miguel e Sananda, Mãe Maria, Mestre Alvim, Sanjermen, muito bem, nesse futuro, e muitos outros seres que aqui se encontram, felizes por estarem aqui conosco. Receba a nossa paz, o nosso amor e a nossa gratidão. E assim Meus amores, como vocês estão, como foi receber essa frequência de amor, esses lindos arcanos? Nós viemos hoje comemorar uma data festiva que é divulgada que é o arcanjo Miguel Gabriel Rafael mas eles estão tão unidos com a separatividade tanto que quando eles assinam eles assinam Vamos dizer. dia Outros arcanjos também. De outros seres de luz, de outros mestres ascensionados. Então, alguém perguntou o que faltou, o arcanjo O Liel também está junto. Ele também é luz. Ele também está nesse processo, ele também está nos amparando, nos ajudando, nos, nos esclarecendo conta um pouquinho para gente aí como é que foi para vocês a experiência é tão é tão confortante receber essas energias elas é, tão leves tão Difícil a gente falar, preencher, é, querer explicar com palavras essa frequência que a gente recebe, que expande o nosso coração, que expande, na verdade, o nosso ser, que nos leva, pelo menos para mim, acredito que para a maioria de vocês. É um espaço de plenitude, de preenchimento, de alegria. Isso, um espaço de muita paz. Esses seres, eles são seres de paz, pacíficos. Esse meu processo todo junto aos seres das estrelas começou com os anjos. Quando eu ainda estava lá em Portugal. E eu via os anjos. E um dia que eu estava voltando pro Brasil, indo para o Brasil, ando para o aeroporto, atravessando a ponte 25 de abril, eu vi uma legião de anjos nos acompanhando. Isso me deixou muito feliz. E muito mais. <coughs> confortável, com todo o processo, o processo da mudança. É... Não que esse processo tenha sido desconfortável, mas era é uma mudança, uma mudança grande, né? uma mudança um pouco menor, porque quando eu fui, quando eu fui, eu deixei tudo aqui, foi para um espaço novo, e quando eu voltei, eu voltei para um espaço já conhecido, que era o meu país. Mas senti a presença daqueles seres angelicais, aquela energia sobre nós, foi profundamente recompensador. Foi muito, muito, muito bom. E todas as vezes que esses seres angelicais me apareceram, eles me trouxeram pessoas, situações, circunstâncias muito lindas. Então eu tenho vários amigos e amigas que me foram apresentadas pelos anjos. Algumas delas muito próximas que a gente capta para nós? Se um anjo nos apresenta uma pessoa, aparece para nós, né? trazendo essa pessoa, o que a gente pode esperar desse relacionamento? Só alegria, paz, amor. É como se fosse uma pessoa assim, carimbada pelo um selo divino e eu sou muito grata a todas essas pessoas que chegaram na minha vida a partir da aparição dos anjos pela intercessão dos anjos sobretudo dos arcanjos que se trabalham pela primeira vez Kátia, muito bem-vinda estaremos sempre fazendo sessões e Gente, o processo, eu via as asas se abrindo, saindo das costas. Então, todos vocês têm asas. Todos podem voar. Todos podem ir aonde quiserem assumindo a nossa multidimensionalidade, nós somos seres de luz, multidimensionais, que estamos simultaneamente em todas as dimensões. Maravilhosa mesmo, Thales. Então, Maravilhosa energia, gratidão. Então, é muito gratificante e é muito esclarecedor a gente receber essas mensagens que nos dão ânimo, que nos dão apoio, que nos dão suporte, que nos dão orientação, que nos levam para essa, essa clareza de quem somos e que nos leva para o nosso espaço interno de expansão puro amor, são seres de puro amor, eles são emissários da luz. Ai, gratidão, tá recebendo um abraço da Caldete, gratidão, gratidão, gratidão. Gente, a gente sabe que a gente pode se deslocar, chegar próximo a outras pessoas, e abraçá-las. E estar com elas. Poder dar o nosso carinho, nosso apoio, nosso amor, nossa gratidão. Agora, a gente precisa é, experimentar. E depois de experimentar, a gente precisa repetir. O processo. Repetir, repetir, repetir, repetir o processo. E cada vez fica mais fácil a gente se deslocar. E ir até outra pessoa. Isso é possível. Isso já é. E nós estamos cada dia tendo mais clareza disso. Eu tenho algumas experiências interessantíssimas com relação a esse deslocamento. Pode ser assunto para um outro papo, uma outra conversa. Mas que é possível, sim, E a outra pessoa sente a nossa presença. E a outra pessoa, se ela estiver atenta, né? se ela for um pouco sensitiva, ela vai perceber. E vai sentir o que a gente está levando. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente leva o que a gente tem de melhor. Porque são as pessoas que a gente ama. E a gente leva para essa pessoa um pouquinho da gente. E a gente recebe do outro também um pouquinho dele. Que bom que nós escolhemos estar aqui nesse momento de transição. Que nós estamos recebendo toda essa informação para termos mais clareza do nosso processo e acessarmos mais de nós mesmos, chegando cada dia mais próximo da fonte, abrindo-nos cada dia para mais energia, para mais luz, para que cada dia a gente receba mais da fonte criadora, que jorra abundantemente amor sobre nós, que nós, Ouçamos o convite de trazer a paz para todos os nossos atos, para todas as nossas atitudes, para os nossos comportamentos, para a nossa vida, para todas as situações, para todas as pessoas, para todos os relacionamentos. Que possamos escolher receber a paz e doar a paz. A paz em amor. E o amor permeia tudo. A vocês, a minha gratidão. A todos esses seres de luz, mim, esses arcanjos, ao comando estelar galáctico da luz. Aos seres da terra, aos seres solares. A todos os nossos irmãos estelares. Em lugares tão distantes, estar aqui conosco neste momento, contribuindo para a nossa evolução, para o nosso esclarecimento, para que possamos dar os nossos próximos passos, subirmos o próximo nível com tranquilidade, com equilíbrio. Alice disse, Nilce disse, que foi os anjos que mostrou, que me mostrou a ela. São Rafael Bahia, eu sou de Salvador. Originalmente sou de Salvador, não estou em Salvador, mas eu sou baiana, nasci em Salvador. Então, minha terra, bem-vinda, Nilce. E a todos vocês, a vocês que já me acompanham, que já me conhecem, que participam das sessões, né? que participam comigo dos grupos que estão lá no Instagram aqui no YouTube vocês que convidam os amigos para receberem mais desses processos que os das estrelas trazem a todos vocês que de alguma forma estão contribuindo com a expansão da luz no planeta somos gratos e sabemos que os das estrelas também são eles ficam imensamente felizes porque eles sabem que contam com os trabalhadores da luz aqui, no tecimentos estelares, né? abrindo-se abrindo para receber, tá percebendo o seu processo. Muita gente trabalhando na luz, gratidão. É verdade, Marlene, é maravilhoso receber e fazer parte de tudo isso. É, uma vez, quando eu cheguei na doutrina espírita, rapidinho aqui essa história tinha uma, uma senhora, eu gostava muito dela não lembro o nome dela, mas ela estava à frente dos serviços dos serviços doutrinários e tal e eu fui participar de um desses cursos, eu já não me recordo qual isso foi há muito tempo, mais de 30 anos atrás e ela deu um exemplo que eu gravei, eu não esqueci Ela disse duas coisas. Primeiro, ela disse assim, que quando a gente está fazendo uma faxina em casa, o que a gente faz primeiro? A gente tira as coisas do lugar, a gente arrasta as cadeiras, a gente arrasta o sofá, né? a gente arrasta o fogão, a geladeira, porque? porque a gente precisa limpar. Então a gente vai arrastando, a gente vai tirando as decorações e a gente vai limpando, limpando, limpando. Então... Se chegar alguém naquele momento em que a gente está no meio da faxina, a pessoa vai ver a casa de perna para o ar, tudo revirado, e vai dizer assim, Ai, que confusão. Mas quando a gente termina a faxina, está tudo no seu lugar, e tudo limpo e brilhante. E a gente se sente muito feliz naquela casa, que está limpa e brilhante, cheirosa, perfumada. E ela falou uma outra coisa que foi, ela disse assim, o mal anda de tamanhos, mas o bem está caminhando com pantufas. Então a gente vê muito alarido do que nos maltrata. E a gente não consegue, às vezes, perceber quanto bem existe. Quanto, né? Existe de amor permeando tudo. Agora, eu, eu fiz a analogia né, com o que a gente vive. E realmente a gente vê muita coisa que nos desagrada, né? digamos assim, a maldade. Né? Vamos utilizar essas palavras só para ilustrar a gente vê todo mundo falando, só que até pouco tempo atrás, a gente também repassava essas mensagens, aquelas mensagens de piadinha, curtindo com a cara do outro, desfazendo do outro, que era um bullying disfarçado, né? a gente passava mensagens desagradáveis para frente, a gente se horrorizava com as coisas, a gente... Tomava partido demais das coisas. Aqui eu não estou falando de política, não, minha gente. Eu estou falando de vida. São pequenas coisas, pequenas atitudes. Coisas do nosso dia a dia. Entretanto, aquelas pessoas que não estavam vibrando nisso estavam caladas. Hoje nós estamos vendo os trabalhadores da luz à frente de projetos maravilhosos. Nós continuamos de pantufas, mas a gente está multiplicando o número de pantufas. E nós não estamos escolhendo colocar tamancos, porque a gente não precisa fazer barulho. O barulho não precisa vir de fora, porque a nossa transformação ela é interna. O nosso movimento é interno. Então, silenciosamente, nós mudamos as nossas atitudes os nossos comportamentos frente à vida e nós espalhamos a semente da luz, do amor e da paz. Quando a gente compartilha qualquer coisa, hoje em dia, a gente observa o que, é que a gente está compartilhando. E a gente só passa adiante aquilo que for de alguma forma, impulsionar o outro ao crescimento. A gente começa a não mais passar para frente as coisas de ditas mal gosto. Né? Então, assim, observe o que estava na sua rede social, o que estava nos seus celulares, que tipo de mensagem você recebia e o tipo de mensagem que você está recebendo hoje. Quais são as páginas que o Instagram está lhe mostrando? Quais são os vídeos que o YouTube está ali mostrando, entregando? Isso vai mostrar para você o quanto você está caminhando. E qual é a frequência que você está se conectando. Então, quando a gente passa diante de uma coisa... A gente é responsável por essa coisa que a gente está passando, por essa informação, por aquele conteúdo. E nós hoje estamos muito mais atentos a isso. Nós estamos muito mais alertos porque nós estamos fazendo o nosso processo interno. E fazer o nosso processo interno também significa sair da dualidade, sair da divisão, sair da classificação de certo e errado, de bom e mal. Da crítica e do julgamento. Então, amados, aproveitem essa energia que vocês receberam hoje. Aproveitem os conselhos que vocês receberam para se conectarem a todo momento. E façam disso um hábito na sua vida. Assim como a auto-observação. Sabendo. O que vocês estão se conectando todos os dias? Qual é a que você está escolhendo para a sua vida, para aqueles é que você ama? Porque a nossa frequência, ela modifica a frequência do nosso lar. Ela modifica a frequência do nosso trabalho. Ela modifica a frequência do trânsito como a gente está se comportando na frequência que estamos vibrando a gente modifica elevando aqueles espaços de outra forma a gente vai estar contribuindo para que mais tamancos estejam caminhando pela vida para em alto som para todos ouvirem aquilo que a gente não está mais disposto a vivenciar. Eu convido vocês, a partir dessa metáfora, a calçarem suas pantufas e trabalharem em serviço da luz, trazendo paz, amor, alegria, harmonia, compaixão e muita prosperidade. Esse é o passo que nós estamos dando como a nós mesmos, que nós somos isso Minha gratidão a todos vocês,